Hello. Que tal? What's up? E aí, então, beleza? Aí. <risos> Finalmente, eu ainda estou assim, tipo assim, porque eu acabo de chegar na minha casa literalmente às três e cinco. Nossa, <risos> tá, não no, no corre, corre eu, tô tudo. <risos> não, eu, pensei, eu tava pensando que era minha internet que não estava funcionando Aí eu fiquei, caramba, será que a internet que não tá funcionando? Ela mandou uma mensagem para mim, eu não vi alguma coisa. Eu tava checando tudo aqui para ver se tava OK. Estava não, não, não, não, tudo não. OK. Eu tava ah? OK. Tava por aqui te não. esperando para vocês começar. Sim, no, toda a manhã inteira estava en... manejando, dirigindo a manhã inteira. Até agora. Uhum. Trabalhando. Então, tudo listo. Primeiro, eu... prazer de conhecer. Natalie, Natalia. É... Eu falei pra saca! Eu sou famosa! <risos> <risos> tipo, eu sou famosa! Você tá aí, 100% dedicado a aprender o português. Né? Eu conversei com você pelo WhatsApp, você falou que tá aprendendo, tá super motivada também. Sim. Começou o curso completo também, que isso aí é uma, um bom Sim. sinal de motivação, né? Quando você tá Nossa. simplesmente comprometido, comprometida no seu caso, em aprender. Exato. Eu comecei... Eu comecei no novembro 21, com, eu comecei, esse dia okay. eu comecei com o curso grátis. Aham, os sete eu, dias. 21. Aprendeu alguma eu comecei, coisa? Não parei. Aprendeu eu, alguma não coisa? eu aprendi, aprendi, aprendi, aprendi muito, aprendi demais, <risos> mas não sou isso, porque eu, quando eu, eu terminei tudo isso, eu comecei... Eu comecei a assistir muitos vídeos Na Youtube ah. A primeira coisa que eu... A maneira em que eu conheci você Porque eu estava procurando vídeos na Youtube é, Youtubers brasileiros assim, assim foi como eu comecei E depois eu achei outra pessoa E você fala como a segunda pessoa que eu conhecia Então, oh ok era, era o vídeo de entender eu uh -huh. fui falar, depois falar e depois escrevi okay. e le, ler escrevia assim então assim você foi como eu comecei precisar. exato então assim, é como que ok eu então eu vi na, na descrição eh, join lalala, eh, classe grátis lo de 7 dias eu me digo ok é grátis não é é tá <risos> grátis é grátis é muito bom muito isso é muito bom eu vou começar assim eu comecei e não parei literalmente Minhas irmãs minha minha ser master como fica tipo natalie você é tá muito nisso? O que você tá todo dia isso? Eu não entendo nada que você fala, eu não vou falar porque eu falo, você não entende, eu não gosto de assim. você, não importa, então sim, bacana, também, eu assisto muitos vídeos de, de, de, de cozinha, ah, então, você gosta de cozinhar, eu, sim, não, tô aprendendo, aprendendo, <risos> tô, tô aprendendo é, a cozinhar também. em português, né? <risos> português. Ah. E também eu, eu especificamente eu estou fazendo, estou assistindo muitos vídeos de como se diz, é, bakery, que é como a ah, de, de padaria, de... É uma padaria de padaria de padaria. Tem outro nome. Tem. E... Um Ouro. Hum, não lembro sim. agora, mas mas eu sei, eu sei, a baker. Doceria, é... não, doceria, não, doceria. Então, não, é não. tem um nome, tem, tem, tem, tem <risos> confiteria, ah, okay, okay, confiteria sim, sim. isso de eu Gosto de doce, né? é, eu gosto muito de doce então eu comecei e estou vendo eu ainda estou vendo muitos vídeos em português de confiteria muito bem, bacana, então, muito bem. a hora que eu estou que eu, tô, que eu tô, que comecei a classe eu, eu encontrei eu, eu achei eu achei muitos vídeos uh, não muitos vídeos eu achei muitas palavras que eu já conhecia, porque eu assistia os vídeos de confiteria tipo, uh -huh. Esquentar, tipo, mexer, tipo, que mais? Isso tem muitas, tem, tem, tem várias palavras que, mas você consome ah. conteúdo nativo do Brasil, então por isso que você já sabia essas palavras, mas Sim. não é fácil aprender essas palavras que você Eu veja. Leva um no Exato, exato. Porque eu ouvi, eu, eu entendia todo excepto por essas palavras, assim, tipo, esquentar, como que eu entendo toda a frase, você não entende esquentar, o que que é isso? Então eu fiz a tradução, eu fiz a tradução eu como que é que é esquentar. Então, mas eu fiz, então tradução, eu fiz... Eu tradução, tradução... É uma vez, uma vez, só uma vez. Então eu fiz isso e encontrei, o que esquentar é fazer uma coisa mais quente, esperar que uma coisa tem mais quente. Então, você eu claro, encontrei... Aumenta, oh, a temperatura... que a panela esquente para você começar? Então, okay. outra, outra palavra, panela. Panela também. Esse, Mas eu, eu não não, fiz tradução com isso. Eu entendi, naturalmente. Oh, panela, você está pegando a panela. Eu entendi que por é só isso, panela. Por isso que eu falo, é. veja, você viu no... no um, um, uma das etapas... Desculpa, uma das etapas do processo de aprendizagem eu falo sobre isso. Veja tutoriais em português. Porque quando você vê o tutorial, você vê a pessoa se mexendo. Então sim. agora você vai abrir a garrafa e vai colocar sim. um pouco de não sei o que... Abrir sim. a garrafa? É tipo agora você sim, fecha mesmo. bem a garrafa e você... Fecha uhum. bem... Tá abrindo a garrafa. O que mais pode ser? Só isso que você está perguntando. Ah. Você vai associando uma coisa com a outra. Uhum eu fui muito disso, então também que mais mas eu gosto os vídeos da confeitaria vídeos de cozinha que eu estou vendo porque esses vídeos não são muito não são sérios sabe de tipo, tem que fazer isso é um cara muito engraçado então ele faz ele é mais assim faz... Descontraído, de assim, descontraído, descontraído, Exatamente. Descontraído, então, eu... mas assim, tipo, de boa. Então, ele fala de todo Ele fala de tudo. Ele tá cozinhando, ele tá tô... falando de todo eu fala de, oh, okay, o que, o que você acha, cara? Eu, então, oh, ok, eu tô eu tô, eu tô, eu tô aprendendo a cozinha, mas eu tô aprendendo de o que que ele faz uhum. na vida diária, sabe? Então, é só que eu gosto dele. Como, como é que se chama o canal? Ah, Lembra? se chama Mohamed Hindi. Ah, eu acho que já me passaram esse cara, já me passaram. Eu gosto muito dele, ele é muito engraçado. É, é muito famoso, né? É muito famoso. Ele é muito famoso, ele é, é. é paulista de São Paulo. Ah. Eu gosto muito. Eu, ele, sempre, ele sempre fala, ele sempre fala, Você, pessoal, tem que fazer, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ah Porque ele sempre está fazendo uma teoria, faça o que mas, eu falo. É. Isso é muito comum no Brasil. Faço faço o que eu falo, faça mas que eu não falo, faço o que eu faço. Faça, eu, eu, eu como que ok, ok. Até enrola a língua para você falar isso, né? Faço o que eu falo não. Faço fa o que eu fa falo, fa fa mas não faço o que eu faço. Sim. Por exemplo, ele ele ele sempre fala. Você tem que quebrar os ovos antes de pôr na panela. Então, eu, mas ele não faz isso. Ele põe a ele, ele fala. Você tem que quebrar os ovos num recipiente a parte antes de pôr na panela. Então, mas ele, mas, ele mas ele não faz isso. Ele põe o ovo diretamente o ovo, né? Pra não tá pondo ele também. Exato. ele não faz isso. Ele faz... Ele faz... Ele põe diretamente na panela. Então, <risos> tipo, como que... Okay. Eu já conheço o meu ovo e eu sei que tá bom. Eu sei. Não, ele sempre fala isso. para. gente, você tá, tem que saber que tem que... Faz Faz o que eu falo, mas não fala o que eu faço. Eu vou fazer, porque eu não sei. Então, então eu gosto muito, gosto muito. Nossa, então, Natalie, você começou em novembro... Começo de novembro? Final de novembro. Final, final. final, seja, final de novembro. Dezembro, praticamente. Ah, Ou seja, você tem dezembro, janeiro e fevereiro aprendendo português. Sim. Três meses. Sim. Tá indo muito bem. Eu de ver a, a dedicação. Eu acho, eu, sim, eu acho que eu tô aprendendo também muito, que eu tô entendendo muito também. Porque uh -huh. eu comecei a primeira... Like, o primeiro que eu fiz para começar foi só escutar. Eu lembro que eu assisti um vídeo de você de que dizia que você falava de oh, tem que escutar primeiro, entender lá, lá. então é isso que eu fiz, mas eu não entendi nada, obviamente. Então eu procurei entrevistas, como você falava, yes. eu procurei entrevistas. E eu não entendia nada, mas eu só gostava do sotaque Era uhum. o sotaque carioca, eu gostava eu como que, oh, tipo, oh, eu gosto muito, eu não entendo nada, mas vou ficar aqui, ouvindo, uhum. só ouvindo E depois, passou como dois meses E depois eu voltei a mesmo vídeo Eu entendi, eu tipo, oh, uau, eu tô aprendendo da verdade Porque eu não quis falar, e ele falava Então assim uhum. como eu aprendi, como que assim como eu comecei a, tipo, fazer testes é, é, like, para, eu saber, para eu saber se eu estou aprendendo ou não. Ah, como um auto, mim, autoavaliação, né? Autoavaliação. autoavaliação. Na, na, na avaliação. Minha... Avaliação. Bem, alta então, isso. Então, yes. yes. então, você uh -huh. vê que pelo fato, pelo fato de você consumir conteúdo nativo, de você ah. sempre estar tá ouvindo brasileiros conversando, entrevistas, de você estar tá tão familiarizada com essa forma de falar, você tá falando de uma maneira muito espontânea. Você Sim. não tá hesitando em falar. Eu não vejo você hesitando em falar. Você tá aprendendo, tá indo bem, mas eu tô vendo que você, tipo, tá fluindo. entendeu? Tipo, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Sai uma palavra errada aqui, ah, outra ali. Para, no é... caso. Confiança para falar. Quais são as três coisas que eu sempre falo para vocês? Disciplina... Você fala, disciplina, autoconfiança e motivação. Ah. É isso, é sempre, sempre, sempre, é sempre, entendeu? Então não é, é somente você ensinar português, mas também você tem que capacitar a pessoa para absorver o conteúdo da melhor forma possível. Então Sim. você falou, ah, Felipe, eu vi o seu vídeo. Você falou para se concentrar mais na compreensão. Então eu fiquei ouvindo várias e várias vezes pessoas conversando. Você falou para não fazer tradução também. Você falou para ver conteúdo nativo do Brasil. Então você seguiu as instruções e com a sua dedicação, é claro, isso é o mais importante, porque tem pessoas tem o um material, mas não se dedica muito em aprender e você Sim. tem o um material e começou o curso completo também e você tá indo Comecei rápido. a semana passada. Sim, a semana passada comecei. Em é. seis meses, ou seja, daqui a três meses você já vai estar tá brasileira já. Eu quero, eu tô com que eu quero. Essa é a minha meta. Vou atingir minha meta. Isso. Não, tá indo bem. Tá indo bem. Não, na verdade, quando eu conheço pessoas que estão aprendendo português tão rápido, é, ah. sirve de, é, sirve, sirve, é, Serve ah. de exemplo? É, é, é. Como você agora falando like. Uh, like, like, like. <risos> mas aqui não é assim, mas aqui é bem. Se você fala like, é como que oh, fala dois idiomas. Tipo assim. Portunhol ah, é que claro. uh -huh. é assim, você não fala, tem que falar bem. Mas então aqui, você, você é assim, acaba é servindo de exemplo não somente para aprendizagem de idiomas, mas para ah. atingir metas. Entendeu? Então você tem uma, uma, uma mentalidade para atingir sua meta e esses uhum. princípios que você está usando você pode aplicar para outras coisas. Então você uhum. sabe, o que foi que eu fiz para aprender português? vai ser, caramba, dedicação, disciplina, autoconfiança uhum. ali, comprometimento tal. E eu tenho que fazer, agora eu quero aprender a cozinhar. Então eu tenho que fazer uhum. a mesma coisa com isso. E é assim, uhum. a, a, a vida é assim, você se torna bom no que você pratica. E eu, uhum. eu, eu falo para as pessoas, cara. Até mesmo a preguiça. Se você praticar preguiça, você vai ficar muito bom na preguiça. Você vai ser Sim. o cara mais preguiçoso da vida. você Sim. Cara, eu nunca Sim. conheci Sim. alguém tão preguiçoso como você. Você merece um Porque troféu. Porque eu tô acostumado a isso. Por isso é. Hum? Então, acostumado, você costuma fazer isso. Tudo o que você é, é o que você tem hábito de fazer. Isso é o que você é. Hum? E músicas do Brasil também? Você escuta músicas? Imagina? Ou... Ah... Não, sertaneja não. <risos> não gosto muito da sertaneja. Eu é bom, é bom para tipo... aprender expressões. É muito bom para aprender expressões. Ah, é okay. Muito bom. Eu, eu... Um sobre isso. eu tentei de procurar a música que eu gostava. Eu... eu parei de escutar muita música. Mas eu achei uma pessoa, um cantor, que é brasileiro, obviamente. Ele se chama Silva. Não uh -huh. não sei se você sabe dele. Ah, tá so, bem, eu você sabe dele? Não sei se é de novo ou o que, mas eu comecei, eu gostei dessa música, mas nenhum outro, sabe? Não que eu não gosto, mas como que eu não tenho a, vo... a disciplina de, eu oh, vou escutar música, mas eu gosto de minha música, mas... <risos> tipo assim. É mas... É mas, é, mas tipo, se eu quero aprender coisas, eu assisto muitos vídeos, também muitos podcasts, isso sim eu faço. Eu, eu assisto muitos podcasts quando estou dirigindo. Ai... Oh, okay. Ah, ok. Ah, não, quer dar vazio. <risos> é, eu assisto muitos podcasts. Santanejo, ah. ah, um Reggae, podcast. Variadas, é. Forró, eu, eu... Relax. Tem outras aqui embaixo, uhum. Hip Hop. Brasil Hip Hop. Sim, mas é. a, coisa, a coisa com a música é que eu não... Eu não entendo, eu não escuto as palavras quando eu, eu escuto a música Eu só escuto tipo o ritmo, o ritmo da música Então é muito difícil... Eu, eu sou que... da mesma forma, eu, mim... entendo, eu entendo perfeitamente Eu faço a mesma coisa, eu não, eu não aprendo a letra das músicas Eu, eu, eu entendo... Eu sei, tipo, aqui, eu uma, uma, uma palavra, hum, um, uma não, frase não, não, não, Então eu falo isso não. e falo que ok, mas eu não tô porque não é isso Eu só tô estudando o ritmo Mas uhum. é o mesmo mas os podcasts eu eu escuto muito podcasts porque eu dirijo muito para minha faculdade eu tenho uma eu dirijo por uma hora nessa hora eu estou eu escuto uma hora de conteúdo em português ah. eu, diariamente isso é muito e você escuta muito... qual podcast algum podcast específico especialmente eu comecei com os com os podcasts mas eu comecei com é Café Brasil. Eu comecei a conhecer. Opa! Esse é meu. Claro que eu conheço, rapaz. Eu recomendo, é eu recomendo, eu sempre recomendo para os estudantes o Café Brasil, porque tem... Eu tô, tô até aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Então você tem o, o podcast, você tem um, tem um programa, você tem um áudio, você pode baixar o resumo também, você, você pode baixar fazer. o programa completo e eu você tem a você transcrição. Eu, eu já vi, Você tem... Você tem a transcrição do episódio. Então, tudo que foi falado no episódio tá aqui. Entendeu? Eu acho que eu, eu gosto mais de ler as, as transcrições dos podcasts. Do Café ah. Brasil, especificamente. Porque eu acho que eu gostava muito do Café Brasil ao princípio. Eu comecei no começo. Eu comecei Comece, muito Café Brasil. É muito Mas Comece. eu não aprendia nada. Eu, achei que eu gostei quando eu começava para pegar o sotaque. Bom dia, boa tarde, dia, boa noite. Mas eu depois de um tempo eu comecei como que o okay, que esse tipo será tá falando o okay, que ele opina mas não estou aprendendo nada se então, eu comecei no YouTube a procurar muitas coisas de, de conhecimento em português você tem a sua página na sua página você tem é, conteúdo em português é, contas mm, do YouTube então uh -huh. eu fui para lá e eu vi muitas muitas diferentes muitas páginas diferentes então eu uh -huh. vi, fui um por um Vendo, ou sei, cada um. Ou todos, mas eu acho que as primeiras cinco, sete, não sei. Então, eu fiz isso, eu gostei de como tipo três, sei o que, eu acho. Dois, Sim. eu fiquei aí, eu não procurei por mais. Por, a hora, por agora. Depois, talvez eu vou ficar e vai variar o conteúdo, sabe? Claro. Just... Essa é a ideia, ou seja, eu, eu deixo disponível essas opções para que vocês não tenham desculpas para não aprender. Então, Exato. tipo, ah, eu não conheço página, é que eu não sei onde encontrar, é. não sei o que tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Exato. Não seja, tem vai... desculpa. Não Isso. tem desculpa. Eu não quero fazer não, é que... não quero. É que uhum. os vídeos, é que os vídeos no YouTube, eu não sei por onde começar, tá tudo solto Exato. na internet. Aí eu falo, cara, é. tem um curso completo que tá bem estruturado, Exato. conteúdo, PDF, áudio, transcrição, legenda. Exato. Aí eu, ah, o okay, que eu não sabia do curso. Eu gosto muito dos eu comecei, assim, comecei nesta semana a começar a fazer os cursos. Uhum. Então, so, eu, vou, eu vou por like, 50%, like, 50 do conteúdo desse curso de, de, de básico. Do básico, é cara. Eu falei 50% é. do curso completo. Não, não, não, do básico, do curso então, do básico. São 140 vídeos que não estamos juntos. Eu, cara, não básico. Mas eu comecei. Eu gosto muito da estrutura, porque você faz exemplos uhum. e nesses exemplos você repete os mesmos exemplos. Então eu não tenho que lembrar o significado da palavra. Tipo, isso significa tal coisa. Se você lembra do contexto. Você lembro, lembra da eu frase. Lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro da, a frase. Eu uhum. lembro a história que você contou. Uhum. Então, quando, você, quando eu tenho o tenho questionário, tipo, atividade, o questionário, eu lembro. Oh, eu, eu lembro a palavra, obviamente, mas na, no dia a dia, eu também lembro que passa a acontecer alguma coisa similar a isso. Então, uh -huh. Aí você então lembra. Eu é a palavra, porque eu sei a frase. Tipo, assim. tipo, tipo, tipo, tipo. O que tipo, é isso aqui? Tipo, like, tipo, like, like. Isso aqui. É minha o que é isso aqui? Qual, qual uh -huh. é esse verbo aqui? Qual é esse verbo? Ah, isso é... Eu vou falar, vou falar. Então, okay. então, eu tenho que lembrar. Isso é... Lembra da frase, lembra da frase. É escorar. Boa! Isso aí! É eu, eu lembro porque é similar a escovar. Eu, é, ah. sim, é similar a escovar os então, dedos. Como que uh -huh. escovar Escolar, é assim. ok Mas é melhor você associar escorar com isso aqui. Sim. Escolar. Escorado é... na, na cadeira. Você está sentado assim, escorado na cadeira. Então, se eu estiver conversando com você, você fala, cara, eu fui para uma reunião conversando com. Fui dar uma proposta, fazer uma proposta de trabalho, não sei o que e tal. E o cara estava conversando comigo, escorado na cadeira, assim, todo ah. desinteressado, não sei o quê. Entendeu? Tipo. Então você, não, você não pode estar conversando com alguém assim. A menos que a outra pessoa também esteja assim. Mas sim. quando a conversa tá interessante, você tá aqui. Você está em posição ali, tipo, papapá, sim. É a linguagem corporal, né? Então Sim. é bacana. Isso que você falou é interessante porque você aprende palavra nova e como você está consumindo conteúdo nativo, você uhum. vai ver essas palavras nos vídeos de cozinha, nos podcasts, Sim. aí você... Ah, escorar, eu, eu vi no curso, não sei o que. Então cada vez que você vai repetindo isso, vai ficando mais na sua cabeça. Sim. E sem tradução. Você viu que o curso... Eu tá e também... É... Essa Outra coisa que eu faço é que eu falo sozinha, eu falo muito para para mim, então eu eu acho. Eu, o que eu faço é que eu, eu trato, eu tento de falar em português quando eu falo, sabe? Eu, like, um, like, a propósito, eu faço isso. Aí eu tô cruzando a casa, a rua, eu tô abrindo a neveira, o refil refrigerador, geladeira, tô abrindo... geladeira também, geladeira a geladeira, eu tô abrindo a geladeira o que é que eu vou comer agora? eu não encontro nada, falo assim eu falo em voz alta uh -huh. assim isso também é outra coisa que eu faço para tentar praticar porque eu não tenho muita pessoa com quem praticar eu... eu... tem você eu... mesmo? tem um ah, você, ah? <risos> tem você tem... mesmo para praticar, Você tem... tem você mesmo tem um espelho, eu falo sozinho em inglês eu falo sozinho uh -huh. em espanhol às vezes eu. Sim! Agora oh, é é, é, é Eu é engraçado, porque quando. quando uma pessoa me, me, me, me encontra assim falando, eu falo, tipo, que não sabe falar é português. O que você está falando? está falando o quê? Eu digo, tá, é é os códigos que eu aqui, aqui é os códigos. Ah, você não sabe. Mas sim, assim. Também eu aplicativo o aplicativo de Hello Fuck. Para falar hello, como... que? Hello talk. Uhum. Hello talk. Para para Eu juro que eu tinha entendido Hello fuck. Okay? <risos> é? Não. Então, entendi tipo sentindo... Hello fuck. <risos> eu não tá entendendo assim. Se fosse assim eu tenho Cortou a, cortou, cortou a ligação, cortou a ligação, cortou ali. Hello talk, talk talking. Uhum. Então eu comecei a a conhecer pessoas do Brasil, especificamente. Uhum. Também, eu é conheço uma menina que ela, eu gosto muito de seguir ela, porque ela faz posts de compartilhar, ela compartilha muito muitas frases, uhum. que são portugueses, que são brasileiras. Tipo, okay. eu fico uma, oh uma frase brasileira que eu não sabia, agora eu sei. Tipo, Anota. Eu faço aqui, sim. Eu, não, eu não Eu faço, eu eu eu eu, eu, eu, eu, eu, como você é eu salvo nos meus favoritos Esse é isso que eu faço eu não escrevo porque tanto, algumas vezes eu não tenho um papel para escrever eu estou é anotação tô... a, a tendência do cérebro é esquecer ok então eu vou falar ah ok ela fala é, a expressão. Assim, uma expressão que eu achei que eu achei muito engraçada que ela ela compartilhou com a gente foi deixar no Chanelo Sabe? deixar no chinelo deixar no chinelo eu acho como que ah, eu acho que é muito engraçado. não mas se você separa aí para pensar é muito engraçado. é muito engraçado é... Ah, okay. já que você tá deixar falando que chanelo. é eu vou, fazer que eu, a... tenho... eu vou fazer a anotação dessa palavra para ensinar no, no, no stories né? deixar deixar no chinelo é como que esse é quando você De... Chane... como? Não, chinelo chinelo perdão. chinelo perdo tá chinelo né? sim sí, chancleta tem sei, changletas Sim, uma... uma, Mas eu achei muito engraçado isso Tipo, eu vou já você, Eu você no chinelo Tipo assim, como que é? quando você deixa no chinelo, você deixa no chão Você deixa lá embaixo Ou seja, uh -huh. você tem a tendência de dizer o que é bom Tá em cima, tá em alta Sim, E o que, tá, o que tá embaixo Tipo, é desvalorizado tipo, Você é pobre like ah. Assim é, tipo, mas... Não é por isso. Na verdade, é por essa. Mas a palavra chinelo não é, não é, tipo, se referindo a pobre. Eu acho que não. Quando você deixa no chinelo, é quando você deixa num baixo nível. Deixa no chão. Eu vou, deix... eu vou fazer... Você, você traz uma torta pra mim, né? De chocolate. Nossa, uhum. essa torta... É, tá uhum. bom. Ai, pera, tá se Repite, eu vou fazer uma torta. Então é você consciente. traz uma torta pra mim. Felipe, prova essa torta aqui que eu comprei no, em tal lugar. Uhum. Aí eu como e falo, é, tá boa, mas sinceramente, eu vou fazer uma que vai deixar essa torta no chinelo. Peraí, sí, da rista! risa. Ou seja, vai, vai, de deixar essa torta, vai deixar essa torta lá embaixo. Sim, eu, eu entendo então. isso. entendo o mas se você... Parar pra é. pensar, é estranho, né? Você passa, para e pensa. Como que <risos> Jinelo, é? chinelo, porque chinelo. Olha só, outra expressão parecida. Eu falo, é, eh, você trouxe essa torta do restaurante, do, do sei lá, supermercado tal. Uh -huh. Mas essa torta não chega nem nos pés da que a gente comeu na semana passada. Sei. Agora você fala chega nos pés, tipo. Só que não le dá pés. É isso, como não. A gente chega tem isso pés. também. Uh -huh. Mas também tá embaixo, os pés estão embaixo, entendeu? Então, não sei, tipo, sei. É expressão. Mas expressão é, é diferente, é. é lógico, expressão Expressão é expressão. Sim, assim. Mas acho que é engraçado, isso dá ah, muita é risa. Eu fico rindo. <risos> tipo, porque no chinelo, tipo, é verdade, eu não tenho é dinheiro tipo... agora, você tem, você pode ter todo o meu dinheiro, não? Né? Tô no chinelo hum? agora. Tipo assim. Ou, ou, ou quando a gente vai num lugar, a gente fala assim, a outra que é né? tipo, pouco. Rapaz, é, a gente foi lá num restaurante comer. Mas serviram umas porções assim, tão pequenas, cara. Não dava nem para o buraco do dente. Nem para gua... Nem para não, não dava nem para passar no buraco do dente. No ah, dente. não. No buraco do dente. Não dava no buraco eu... do dente. Era pouco, pouco, pouco, tá entendeu? Não senti. Não ó, senti. Você, você viu, no vídeo, no, no curso que você se matriculou, você tem 30 vídeos de verbos, 50 de vocabulário e 50 uh -huh. de expressões. 50 de expressões. 50 de expressões e cada vídeo ensina 10 expressões. Uhum. Mas é, são 500 expressões uhum. e, e, e quando eu terminei esses 50, eu fechei 50 mas eu tenho guardado aqui para gravar mais 70 vídeos de expressões. Oh my God. 70 vídeos. Você vai adicionar esses vídeos? Eu não sei, na verdade. Porque eu tô fazendo outra lista e tem muita expressão, tem muita expressão. Mas tem muita expressão. Mas não importa, eu acho que se assim, você esquece de, de adicionar um ou dois ou dez, não, é, não é muito, não faz a diferença. Você tá ensinando o básico, você tem que se exponer no Brasil, tem é que se exponer com o português claro. para falar. Você nunca vai, vai, vai ensinar tudo, todo, tudo. Então, ah, isso não, tá bem. Mas é para aprender muita coisa, porque se eu falar para você que eu tenho um curso de expressões esse que você começou agora, só o de expressões, são 500 expressões. Mas sim, sim. se eu tivesse feito 120 vídeos de expressões... Não, é muito. E como, você, como a gente lembra todo isso? E como a gente 10, lembra isso? 500 expressões para você usar no dia a dia em português. What? Oh é muito. Pergunta. E também, eu acho que também vai ser que é, cada, cada região do Brasil tem diferentes expressões. So, como você vai, vai ensinar as uh -huh. expressões do Brasil? É verdade. Não tem jeito. O Brasil eu é muito grande. O Brasil é o continente inteiro. Seria como você... mais como uma base de dados assim para você encontrar o que você quiser. Entendeu? É Pergunta, Nathalie. Você tem é, iPhone ou Android? iPhone. Ok. IPhone, você iPhone. pode... Você pode criar na sua área, de... Ai, calma. na sua área de trabalho o ícone do curso, ok? Da página. Aham. Uh -huh. Para você acessar Como? direto. Como eu faço isso? Você vai na, aqui ó, aí. Você você abre a página no curso. Uh -huh. Ah, espera aí. Tá no curso aqui, ah, na página principal. Vou fazer o login outra vez aqui. Você vai na página do curso, aqui? Aham. Uh -huh. E na parte de cima, você vai ver que tem umas bolinhas ou alguma coisa parecida. Uhum. Aí você clica e vai aparecer aí, add to home screen, alguma coisa assim. Não, eu tenho isso no português. Como que, como que aparece ah, no português? Tipo, adicionar a área de trabalho, a escritório, não sei o quê. Então, assim, adicionar alguma coisa. Tem que ter aí, adicionar alguma coisa. Não, eu não tenho, não. Certeza, certeza. Você tem Safari? Ah? Você tem Safari, né? Chrome. Ah, Chrome. É, clica nas opções aí, você vai encontrar alguma coisa. Atalho atalho. Criar atalho, eu acho. Deve ser criar ah. atalho. Você tem que. Oi. Recarregar. Nova guia. Nova guia anônima. Favoritos, lista de leitura, guias recentes, histórico, configurações, ler mais tarde, editar favorito, encontrar na página, solicitar site para computador, informações do site, informar um, um problema e ajuda. Mais nada. E não tem, e não tem nenhum outro botão assim no não. Um não botão tem. assim do lado, alguma opção por em cima, tem que ter alguma opção para criar essa, uma eu não tenho. Mostra, mostra para mim, mostra para mim. Quem? Okay. Pera aí, ah, eu mostra, sei que você estava vendo? Ok. Sim. Ah, não, não, não tô. Tá aqui. Tipo. Ah, ok, ok. Em cima. Okay. Ah, é a mesma ver. coisa. Ah, sim, sim, sim. Aproxima, aproxima. Aproxima. Não, coloca assim. Não, coloca assim perto. Ah, aproxima, ok. Ok, ok, ok. Aí. nova guia. recarregar mais. Sobe, sobe, sobe, sobe assim. Sobe. Sobe, sobe. Calma, calma. Não tenho, eu li pra você. Ah, Não, cheguei. mas eu quero saber, eu quero, eu quero, que eu, quando eu vejo, aí você pode ter outras ideias também de, de como é que funciona. Hum? Mas que estranho que não tem isso. Não, eu não tenho isso. Mas não importa, eu tenho o nome celular. Eu tenho a página, hum. não, mesmo. Muito estranho, muito estranho. Tá aqui, tá aqui. Aqui, ó. ó. Não veio. Calma, calma. calma. Ah, de nada. Ah, Aí. Ok. At home Tá atualizado? Não, Sim. oh pera. <risos> <risos> Maybe not. Maybe not. Agora outra coisa, uh, Nathalie. Você também pode passar os arquivos do curso para o. Pra, pra, pra, pra o iPhone, através do iTunes. Então, ó, você gosta de repetição? Então o que acontece? Você passa aqui, ó. Tá vendo? Music. Curso ah. básico. Uh -huh. oh. okay. Você tem aula 1 e frases da aula 1. Aula 2, frases da aula 2. Aula 3, frases da aula 3. Então você também pode criar suas playlists. Então, se você está okay. com dúvidas, tal vou separar essas aulas para essa semana. Então Sei. você vai criando uma playlist da semana. Uh -huh. Entendeu? Ok. Isso é onde? Onde é isso? Isso é. Donde? Não, isso é, isso é direto. Você, você baixou os arquivos do curso, o áudio e o PDF? Aham. Aham. Sim. Não, ainda, ainda não, mas eu posso. Posso fazer isso. Ou seja, você tem esse documento ou não? Não. Okay, você vai em 50, descargas e você vai encontrar uns, botão, uns botõezinhos para baixar o áudio e o PDF okay? Okay. do curso. Okay. Então, quando você baixar, vai estar tá zipado. Aí você descompacta, uhum. abre o iTunes e transfere uhum. para o seu celular. Quando você transferir para o seu celular, todos os arquivos vão se organizar automaticamente em formato de álbum. Então, uhum. se você passar tudo, vai aparecer... Curso básico, okay. verbos, vocabulário e expressões. Sim, sim, Mas tá isso sim. aqui é, é a plataforma nativa do, da Apple. Music. Okay. Sim. Entendeu? Sendo sim. que vai, vai como sim. se fosse um álbum, entendeu? Mas essas são as. A as, as, versão em áudio. A versão em áudio. Estou então, uhum. vídeos, okay. ok. Tá bom. Okay. Como você já viu o vídeo. É como você assistir uhum. um filme que você já viu várias vezes. E você escutar, só ouvir o áudio, você sabe qual é a cena que tá, Você sabe uhum. do que, é que tá falando, entendeu? Você, é. você pode imaginar o que, é que eu tô explicando. Então, quando você tá ouvindo o áudio da parte 2, 3 do verbo básico, uhum. você tá falando, aí eu vou estar tá falando, oh, escorar é quando você se apoia, não sei o quê. Por exemplo, aqui, assim, eu estou escorado, não sei o quê. Você tá só ouvindo, mas como você já viu o vídeo, uhum. aí você, ah, escorar, ok, beleza. Entendeu? Você lembra. Okay. Sim, eu, vou fazer, é. eu vou fazer. Faça, faça porque é uma das vantagens do curso, ok? E qualquer dúvida, você é. sabe que tem suporte via WhatsApp. Você fala Sim. diretamente comigo. Aproveite essa energia que você tem agora para aprender português. Você já vem no nível. Não, que eu, não quero descer, não. Descer. Não quero descer. Não, você quer você descer. Tá, indo não bem, tá indo bem, tá indo bem. Parabéns, parabéns. Eu fico muito contente quando o pessoal começa o curso de português, começa o curso uhum. completo e tem essa motivação, porque isso é o que eu preciso. Aí não, cortou, cortou, outra vez. Ah, okay. Cortou, todo cortou. Ah, cortou. Eu, preciso, <risos> eu preciso que vocês aprendam. Esse é o meu maior interesse: que vocês uhum. aprendam. Não é começar o curso. Começar o curso é o básico. Se Sim. você começa o curso e você não aprende, para mim não tem um interesse em vender matrícula Senhor, de mas... curso de português. Não, cara, não. Uhum. Eu faço isso porque eu gosto, entendeu? E quando uhum. você se matricula, você compra o curso e você não se dá o trabalho de aprender, eu falo, uhum. cara, você... Seja, pra quem? Pra quem? Vou... Então, é, é bom você fazer. Você, você, ah. faz, você faz isso com essa atitude que você está tendo assim? Você uhum. aprende muito em pouco tempo. E depois você pode ficar mais tranquila. E começar a aprender outro idioma. Você fala espanhol, fala inglês, fala português, agora fala mais o quê? Só isso. Ah. Só isso! Isso é muito! É, é, é claro, claro. Porque Sim. é o seguinte: quando você está aprendendo idioma, tem muita gente que sabe vários idiomas, mas sabe mais ou menos vários idiomas. Então o cara fala cinco idiomas, mas é um nível assim intermediário. A gente mas pode tem mediário, você... Isso, mas tem pessoas que têm um nível. Eu falo dois idiomas. Eu falo, sei lá, um idioma estrangeiro, então, uhum. mas nível muito alto. Sim, eu, eu, eu, tô, eu concordo com você porque agora onde agora no meu nível eu falo espanhol nativamente. Eu falo uhum. inglês e agora eu acho que meu inglês está muito nati, casi nativo e uhum. português eu falo eu tô falando agora tô aprendendo eu sei, mas eu acho que eu vou, vou pegar o jeito muito rápido também. Boa! então, é. então a né? Pegar o jeito, eu vou pegar o jeito eu muito rápido. Jeitinho, jeitinho eu vou jeitinho brasileiro, vou pegar. Não não, não, não aprenda jeitinho brasileiro, isso é, não. Não, isso é negativo. Pra, quando, quando eu vou para o Brasil, eu vou, eu vou pegar o jeitinho brasileiro. Para não, não, que a gente, a pessoal lá não fique, não fique tipo essa turista. Tipo assim. por isso, assim, é, sim, sim, sim, sim. Uh, mas... como soar mais brasileiras. Assim. Uhum. Mas se eu se eu aprender esse uhum. quarto idioma, eu vou esperar que o meu português fique tipo no meu nível nativo, assim também. Porque, porque, porque depois bom, eu, chego, eu vou misturar assim. tudo, eu vou ficar muito muito tudo vai ficar muito difícil para mim para eu entender. Por isso eu vou ficar vou esperar até que eu faça, talvez, um ano ou menos, não sei. Mas quando eu sinto que eu estou confortável com o português. Então eu vou aprender outro, mais. acho que vai ser... não esqueça que aprender o idioma é algo para sempre. Ou seja, você tem um nível mais acelerado, como você está agora, que você começou mais ou menos há três meses, você está super frenética, aprendendo, aprendendo, mas depois você vai tranquilizando mais, porque você já chegou no nível mais alto. Então você pode é tranquilo. É tipo recentemente que eu estava com uma barrigona, eu estava com 85 quilos. Quando eu cheguei na academia, eu queria, eu queria perder 10 quilos. Eu já perdi 7 quilos em 3 meses. Mas treinamento no começo, no, nos primeiros 2 meses, louco na academia, correndo, correndo, correndo. Levante, levante, levante. Ou seja, eu estava fazendo muito em pouco tempo. Então eu uhum. obtive resultados satisfatórios em pouco tempo. Mas é claro que já depois que eu perder os 10 quilos que eu quero perder, eu já perdi 7. Já agora eu tô mais tranquilo, porque eu já perdi 7. Então você fica sim, mais... Você pode até cuidar com essa, que depois volta, assim. Mesma coisa. A mesma coisa Vou com voltar. o português. Você, você esquece. Então uhum. não importa se você fala, ah, eu falava português, Sim. falava muito português, aí já faz tipo cinco anos que eu não pratico, é. Por isso que eu acho que é muito importante, você ter fazer amizades com pessoas que falam o idioma que você tá aprendendo. Por uhum. isso, aqui no Miami, eu falo, eu moro no Miami. eu uhum. acho que tem muitas pessoas do Brasil que estão vindo para cá. Eu encontro muitas pessoas do Brasil, é como que, oh, você, você... Eu, eu quando eu escuto alguma pessoa falando <risos> português, fala como que eu vou pro pertinho dela para falar. Uhum. Pra costo escutar às vezes às vezes eu estou na na, na na loja na, na loja e eu escuto uma pessoa do Brasil falando português eu tipo ok tipo assim, eu tipo como para estar tá perto dela eu, eu, eu já imagino vezes... o pessoal eu já imagino o pessoal conversando entre eles você se aproximando assim não, eu, eu, eu faço, o pessoal, eu faço, tipo. Eu, eu faço como se estou procurando alguma coisa, uma coisa. Eu tô como que, ok, que bonito, assim. Eles falam, eu tô, eu tô escovendo. Vou, vou, vou dar uma dica para você. Você coloca o fone ah. de ouvido, sem volume, sem tocar nada, e você fica assim, ó. Ah, <risos> é muito estranho, que não vem pessoas, assim. Então, não, então, não você, você não vai ficar. Assim, né? Tipo, escutando, ah. mas, tipo, fingir que você tá escutando música. Mas você não tá sim, escutando nada. Sim. Você tá escutando o pessoal mas, conversando. Eu não, eu, não acho, eu não acho estranho se eu fico assim. Like, se é num lugar que é tipo um parque, uma, um lugar assim, eu não eu, eu não para mim, não importa se eu fico tranquila, sem, sem ouvido nem nada. Sou sentada aí, eu posso normal para mim. Mas se é numa loja supermercado. um supermercado, tipo, um eu passa muito para mim, um supermercado. Eu acho muito pessoa lá do Brasil. Então, se eu tô, se eu tô, isso um supermercado... acontece muito comigo, né? Isso acontece Sim. muito comigo. Comigo. Acontece Sim. muito comigo. Sim, se eu tô, se eu tô no supermercado, eu escuto uma pessoa falar falando português. Eu falo, "Oh, eu preciso isso também". É tipo assim, eu fico lendo o produto e não, não, é não, eu não, eu não importo o produto. Eu não isso. gosto do produto. Tem, Mas que eu assim, picô, tem que ser assim, com ela. Depois eles vão e tratam de falar. um pouquinho, mais depois eu vou. Vou ficar aí. Você pergunta qualquer coisa. Você já aprovou já desse? É que outra vez eu levei mais ou menos, não sei quê, tal. Ah. o que tal. É o que você acha? Por que você está levando esse, não sei quê. Então o pessoal vai conversar com você. Também. Eu acho que é importante. É... É... Aproveitar, de... pegar. Pegar as oportunidades que a gente consiga ter. As oportunidades não são para sempre. Então agora, estou na minha faculdade, eu achei, eu acabo de interar, me enterar que eles têm um tipo clube que é para falar português. Eu fiquei é sabendo também, português. ok? Fiquei sabendo, expressão, só mais brasileiro. Sabendo, é. Fiquei sabendo que eles têm um clube para falar português. Eles têm dias de para bater papo. Eles têm ah. nome deles, tem assim papo, então, eu como que, oh, tem pessoas que estão tá, como é, tá aprendendo a falar português. Eu vou, eu posso me introduzir com elas e falar com elas também. Mas mas se eu sei desse clube e não vou para lá e não trato de me interagir com as pessoas. Então, me enturmar, eu vou ficar... me turmar com as pessoas, interagir turma. e se enturmar. São duas Sim. coisas, né? Você primeiro interage, depois você se enturma. Turma. Você não faz parte da turma. Exato. E outro, outro detalhe, Nathalie, é quando, quando um brasileiro escuta um estrangeiro falando português é muito mais impactante do que um americano escutando uma pessoa falando inglês. Eu sei, eu sei. Porque, sim. Entende? Porque <risos> não, é, não é tão comum. Não é tão comum você estar tá aprendendo sim. português. Então, quando você chega lá e fala, ah, disse que é português. Ah, você fala português? Sim. Ai, ai, te amo. É, assim. é assim. É verdade, isso é muito verdade. Mas então agora eu, eu tô... Eu não sei se porque agora estou começando a aprender português. Que eu tô achando muitas pessoas do Brasil, tipo, eu nunca vi todas as pessoas. Onde é que não tá? Eu não onde você tá. Agora que eu comecei, eu tô ouvindo português em todos os lados. Aqui a gente não fala português. Aqui fala, gente, tem muitas pessoas que falam espanhol, tem muitas pessoas que falam inglês, obviamente. As pessoas Mas, tipo, não falam português. Em Miami, no Miami, é muito difícil você, a gente encontrar uma pessoa que fala português. É muito no mais fácil do tá que pessoa fala espanhol. Tá uhum. correto. É em Miami, tá correto. Em Miami. É em, Miami. É em, Miami. É em Miami, é muito mais fácil isso. Mas agora eu tô achando muitas pessoas, várias pessoas que falam português. Mas eu acho que é importante, porque também, não só para mim, como eu como pessoa, mas para o trabalho, isso é muito importante, porque todo mundo em Miami fala espanhol, todo mundo fala espanhol. é mais... não é diferente se você fala dois idiomas, você não é diferente. Agora você fala é português, como é que é? Você fala três idiomas, ok? É muito... Oh, você fala português, hein? É, é... Tá, é diferente, é como que é, ok? Se tem duas pessoas que falam inglês, inglês e espanhol, e outra pessoa que fala inglês espanhol e português, eles vão escolher a pessoa, a pessoa que fala três idiomas, eu uhum. acho que que vai ser. Então, eu eu já adicionei português no meu resume, no meu, eu já adicionei eu sei que eu vou aprender em um par de meses, em três meses, cinco meses, eu sei, Sim, eu vou... com certeza, com certeza, você tá indo no caminho certo. Você tá eu indo eu indo entendo certo. todo, entrando todo. Não só seu sotaque, mas entendendo to... muito sotaque das outras pessoas que são do Brasil, eu não entendo ah? todo. Ah, né? então, outro, outro ponto, Nathalie, é que você dê preferência para falar com brasileiros, ok? Ou seja, uhum. entre estar em um grupo de pessoas que estão aprendendo e pessoas que são brasileiras, dê preferência para o grupo de brasileiros. Uhum. Entende? Sim. A menos, a menos que. Cortou outra vez. Gostou, gostou, agora, gostou tá outra de agora, agora, tá bom? Agora tá bom. Então, você dá preferência para estar com brasileiros. Não é que você... Uhum. Ah, eu não vou me juntar com quem está aprendendo eu, português. Eu aprendendo, mas é, que, é que geralmente as pessoas que estão começando não tem uma variedade de vocabulário tão Sim. grande. Verdade. Então, ou seja, você vai estar tá mais praticando, não vai estar tá aprendendo tanto, entendeu? Você vai estar tá mais. Talvez eles tenham erros também. Eu vou aprender os seus erros. Eu não quero aprender também. erros também. Isso, isso acontece. Você, você mistura, você mistura. Você fica com pessoas que estão aprendendo, mas também a preferência... Você uhum. tem que estar com pessoas que estão onde você quer chegar. Uhum. Essa é a ideia, né? Não somente para idiomas, mas... E quando eu falo estar com a pessoa, não é necessariamente fisicamente, mas mentalmente com as pessoas. Sim. Então, se eu, se eu tenho um cara que eu admiro muito, que tem um, algo na internet, que ensina, que vive de algo na internet, como eu faço com português, cara, eu quero chegar nesse nível, esse cara está muito bacana. Mas eu não conheço ele em pessoa. Então, o que, é que eu tenho que fazer? Ler livros sobre essa pessoa, escutar podcast, ver vídeos. Então, eu vou começando a captar a forma de pensar. Né? Eu vou aprendendo mais com essa pessoa. A mesma coisa acontece com o português. Sim, é verdade. Mas tá, vou começar, não vou parar. Sim. Ah? <risos> Você tô... tem mais eu... dúvidas. Pergunte, pergunte. Quanto mais, melhor são dúvidas muito porque em verdade eu pensava que o, o a ligação ia ser para depois de aprender porque agora eu não tenho muitas dúvidas na verdade eu, tô eu não sei o que eu não sei eu não sei uh -huh. mas eu ainda tenho lembre-se você está vendo as palavras no Instagram também ah ah não é que eu não, eu não uso Instagram, gente, cara, eu não uso Instagram. Não é pessoal, não é coisa pessoal, é pessoal que eu não uso Instagram. Isso é um trap, isso é um trap. Eu, e se eu não, não, ou seja, isso, eu é, é, é, it's a trap, ah? it is a trap, it is a trap, if você não se controlar. Agora, se você fizer uma conta no Instagram e não seguir ninguém... <risos> uma conta para aprender português. Tem muita e? gente que está criando conta no Instagram, que não tem conta no Instagram, mas está criando a conta só para ver as publicações que eu estou fazendo no, na internet. Entende? É. Então é nada mais. O que, é que você faz? É, desliga todas as notificações, nada de notificação do Instagram. Nada de pim-pim-pim-pim-pim, nada. Ah. Então, todo dia você lembra. Ah, vou ver lá no, na página de Felipe se tem alguma coisa. Você entra lá e vê. Normal. Eu tenho Instagram aqui, eu não perco tempo com o Instagram vendo, vendo coisas de outras pessoas. Eu vejo mais as coisas que eu publico na internet. Então eu passo mais tempo criando conteúdo do que consumindo o que está no Instagram. Porque realmente, se você começar. Epa, pá, você fica, entra no perfil, entre outro, começa a seguir e outro segue segue, segue, segue, segue, segue, segue, segue. E as notificações não param. Não se esqueça que essas plataformas. Cortou outra vez, cortou, cortou, cortou, não o nada, pelo seu não Estou vendo nada, tá, ficou assim, ficou assim, ah, é agora, agora essas, sim. Essas plataformas lutam pelo seu tempo, então eles são muito bons nisso, então é muito fácil você ficar presa na plataforma, ah, sim. é só você ter autocontrole, entendeu? Vai lá, vê os vídeos, tchau. sim. É, é verdade. Simples. Assim. Só vou, fazer. vou fazer. Você está em, ah, tá em qual parte do curso básico? Você está em qual parte do curso básico? 47% completo do curso básico. Tá, do, Isso é do aula, básico. aula. Eu acho que é aula 4, aulas 3. Não, não lembro, não. Eu não lembro, mas eu acho que é aula, aula, aula 3. Aula 4. Ok, só umas perguntinhas aqui do, do, do curso básico aqui. O que é isso aqui? Ah? Bater. Se bater, você tá botando Você tá batendo a sua, mão. É tá claro. a sua mão. Agora, se eu tenho as refeições do dia, café da manhã, almoço e janta. E entre as refeições eu tá tenho... Achando. Tá achar, achar, né? eu achando. Eu acho que tem muitas palavras em português são muito similares essas palavras em inglês. Sabe? Hum. Quem não tem é espanhol. Tipo, palavras. Eu achei uma palavra que eu não sabia que significava, que era como, como pastilha. Como se diz pastilha? Comprimido. A Comprimido? Ah, não comprimido. Não. É comprimido. Pílula. Pílula. Pílula. Pílula. Pílula. Que isso? Mas se você, se você assusta com o um inglês, você acha que é o tell? Como que? Oh, ok. É. Então, filha. Yeah. não tem. lá. Exato. É, outra coisa. aí é, eu... eu esqueci. Não sei. Qual, esqueci. qual, qual? Esqueci, esqueci. Deu um branco. Deu um branco. Ah? Deu um branco. A expressão deu um branco. Deu branco. Isso. Oh! É Pra não se esquecer é todo. Tipo, Fiquei um é, branco. Tipo, ai, caramba, agora deu um branco. Deu um branco agora. Um tava... um branco. Não, deu. Deu. Ah, deu branco. Deu branco. Deu, deu um branco, deu um branco agora. Estava é, na minha branco. cabeça agora. Deu um branco. isso. É, é deu Entendeu? branco. Agora, agora, agora. Rapidinho aqui, só. Aqui, pra... Será que a gente chegou nessa parte? Ok. Com... Ok, isso aqui é o quê? Escovar. O senhor me perguntou isso. Escovar. Ok, ok, ok. Mas, mas o foco não é essa palavra. Eu vou começar com essa palavra para explicar outra. Então você é aqui, escovar. E você escova no Os banheiro. Dentes. No banheiro, né? Ah, onde eu no banheiro? E o lugar que eu lavo as mãos no banheiro, como é que se chama? Ai, eu não sei. O que é o curso completo, é o vocabulário, o Instagram também. Pia, pia ok? Então pia. vamos supor, vamos supor que... Eu estou penteando o meu cabelo, estou escovando meu cabelo também. Da pia cai cabelo na pia. Então esse cabelo que... começa a destruir... Vai, vai entupir, vai entupir. Vai entupir, beleza? Tá entupido. Agora, você, você foi tomar agora o suco, não sei o que você tá tomando. Você foi uh -huh. tomar e você... O quê? Tá engolindo, engoli, você engola Engolindo, ok Mas quando tá você não consegue engolir fica no meio da garganta Eu sei, eu sei Tá engasgado Engasgado, beleza é, então Tá, <risos> tá, tá, tá engasgado tá, tá voando, tá voando Tá assim na velocidade da luz Eu lembro, eu lembro Mas só tá aí Ainda eu tô tenho que a seguir Com a aula 4, aula 5 A aula 6, tipo assim Oh, siga, siga as instruções, baixe o conteúdo, coloque no seu celular, facilita o acesso ao material, repetição é crucial, ok? Siga a sequência de entender, falar, ler e escrever por último. Se você quiser praticar a parte escrita, faça a transcrição primeiro. Como eu expliquei na, na, parte, na parte 4 Sim. Do, da sequência. Tá bem detalhado uhum. isso aí, ok? Uhum. E claro, você sabe que pode contar comigo Qualquer dúvida que você tiver uhum. Só é mandar uma mensagem pra mim pelo Whatsapp Felipe, eu não entendi isso aqui Manda um áudio, tira uma foto, o que seja Mas, uhum. mande pra mim Às okay. vezes o pessoal manda a parte do filme Eu não entendi essa parte do filme Aí grava a parte do oh filme Oh my God! <risos> seja, As pessoas fazem essa por quê? <risos> grava o, grava o áudio Sério? e manda Sério? Pra, Sério? pra mim E manda Vamos. pra mim Porque eles falam é, Felipe, Felipe, eu tô ouvindo aqui e a menina falou. Blá, blá, blá, blá, falou tal coisa e eu. O quê? Falou o quê? Aí eu falo: grava o, grava o áudio oh, e manda para mim. Então é. ele coloca a parte do, do filme, grava, manda para mim pelo WhatsApp e eu. Ah, ok. Então, é nessa sei, parte e, que... não, e, não, e não continua ao filme até que você responda. <risos> assim, <risos> eu tô aqui esperando o Felipe que eu me responda, que eu tô aqui. Não, mas é bom, eu gosto, eu gosto de fazer isso porque, como estudante de idiomas também, que eu gosto de aprender idiomas, eu acho interessante você ter contato com o professor, ainda que seja à distância. Mas que você possa contar com o professor, que você manda um e-mail, manda uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Mas você acha que você está é muito, muito mais perto de mim que os professores que eu tenho na minha faculdade? E está na minha faculdade. <risos> Eu, eu, falo um meme, eu faço um ninho para eles, eu não me respondem Até uma semana depois. Eu, tipo, eu não preciso de, de ajuda, ajudar, meu né? <risos> <risos> Eu não, sempre, é... aí sempre assim. é, eu, deixo, eu mando mensagem no WhatsApp, Facebook, e-mail, por todo lado. Eu tô tá, tá, tá, tá, tá, tá, mandando aí conteúdo para vocês, para que não exista desculpa para não aprender idioma. Sim. É tipo, eu ofereço muito conteúdo grátis na internet. Tem muita gente aprendendo com os vídeos na internet. Tem o um curso pago, ok. Tem as matrículas de curso pago, está mais estruturado, é algo que tem um custo mais alto para você sustentar isso na internet, na plataforma. E eu dou suporte via WhatsApp também uhum. para as pessoas. Entendeu? Então, se você está realmente comprometido, você tem a condição de começar o curso, recomendo, porque isso serve, vai servir muito para você. Como você já percebeu que está que tá servindo. Então, às vezes, o pessoal fala para mim, Felipe, desculpa, eu queria começar o curso, mas agora não posso. Eu falo, cara, não, não não, se desculpe. Eu, ou seja, eu prefiro que você se desculpe se você falar, Felipe, me desculpa, mas eu estou sem tempo para aprender português, eu queria ver os teus vídeos no YouTube, no Instagram, mas já faz tempo que eu estou sem praticar. Tá? Eu falo, não, cara, de boa, não tem problema. não sei o Mas se desculpar por não começar o curso completo, não, não tem que se desculpar. Você tem que aprender. Entendeu? Uhum. Aprenda na internet, use as ferramentas que estão disponíveis e você vai aumentando o seu nível, entendeu? Você pode... É para saber que você pode contar comigo também nesse processo, uhum. entendeu? Uhum. Beleza? Obrigada. Uma pergunta, tem uma pergunta. Se eu falo, eu sei se eu sou homem, eu falo muito obrigado, mas se eu sou menina, né? eu, falo... ah, eu falo muito obrigada ou muita obrigado? Não, muito. Muito, sempre muito. Sim. Okay. muito obrigado. Okay. Ou você fala obrigada também? Obrigada, viu? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Muito. Brigada, eu gosto muito da palavra, gente. Eu gosto tanto Meu dessa gente. palavra. Gente, eu gosto muito dessa palavra. Não sei, eu sempre isso é falo muito, gente. Isso é, muito, isso é muito usado por mulher. Por mulher. Oi, gente, gente. Eu gosto muito. Eu gente, gente eu por favor, não sei o quê. Ou fala mulher. Gente. Oi gente. Mulher, mulher, mulher eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Mulher, querida. Mulher, outra mulher. coisa, que, querida. Outra coisa mulher. que eu achei que você fala, querida, meu amor. É meu país eles falam assim também, meu minha amor, muito querida. Você, você, você não vai ver um homem geralmente falando, oh, querido, querido. não sei o quê, meu amor. Mas, é tipo... no meu país eles falam, minha amor, ah, homens. Ah. Bueno, minha amor. Para mulher, para mulher. Ou seja, se você fala meu amor pra uma mulher, ô oh, meu amor, não sei o é. que... Não sei, já. Você, com homem com homem é tipo, e aí galera, e aí cara, e aí pessoal, e aí moçada, e aí molecada sabe? Tipo, É tipo mais informal, sabe? Ah, não é tipo, Molecada. Oh, gente, tudo bem, não sei o que... Tudo bem, como que vai você? Tá não, não falando aí. <risos> uma outra pergunta. É. Bacana, sabe? essa palavra bacana é só feminina assim, bacana, é Pode ser que feminina, não, não existe é bacano. Não. não. Ah, ok. ok. Eu, eu okay. sempre ficava assim, tipo, eu nunca escutava uma pessoa falando bacano. Mas não. é bacana sempre. Bem. Ei, então, palavra... Nathalie, um abração. Pergunte. Uhum. A palavra porém. que é isso? Ah. Porém. Nossa, você não viu o vídeo sobre isso que eu fiz? Não. <risos> Eu, vou mandar eu sou nova aqui, eu não sei de nada. Isso é nova aqui. Eu gravei um vídeo, eu vou mandar para você agora. Eu vou mandar pra você agora, beleza? Então, Nathalie, okay. um abraço, um prazer te conhecer. Super e boa aqui. energia. Continua com essa boa atitude que você tem e pode ter certeza que você vai motivar qualquer pessoa que te conhecer e não. sentir essa energia positiva que você tem, essa boa atitude. Você vai estar influenciando essas pessoas de forma positiva. Então, sucesso, continue assim. Tira o meu chapéu para você. Tira o meu boné. Eu também, eu também. Eu sou meu professor. Valeu, então, Nathalie. Um abraço, Valeu, hein? Bye. Tchau, tchau. Tchau.